Mulheres e homens entre os 60 e os 101 anos estão a combater a solidão e o sofrimento através de um projeto de dança contemporânea inclusiva. Com doenças neurodegenerativas ou mobilidade reduzida e a viver em lares no Grande Porto, os utentes já constatam benefícios para a saúde física e mental. Não falha uma aula? Não. Não. Vem sempre. Então. Logo que posso, até se isto faz bem. As articulações funcionam. Não, não sei dizer se, se, se sinto bem, se sinto mal. Gosto ou não gosto? E gosto. E, e venho com os, os, os meus dois pés para esta aula. Isto quer dizer alguma coisa, não? As aulas fazem parte do projeto Tsugi Porto, que através da dança tenta humanizar a relação com o próprio corpo, mas também com o contexto da vida no lar. O objetivo também é, através das sessões da dança, poder convidar todas estas pessoas, através do seu corpo, a viajar para fora deste contexto do lar, trazendo para o corpo e para o movimento memórias, trazendo também este tempo presente aqui e agora, celebrando a dança e celebrando a experiência de vida, mas também o tempo presente. A inclusão e um pequeno regresso à normalidade que o exercício permite são mesmo dos principais benefícios do projeto. O projeto em si, a mais-valia que tem é que estamos a falar de uma inclusão. Portanto, a encadança contemporânea não é só vista para uma determinada faixa etária, para determinadas pessoas e não é preciso as pessoas terem pronto terem um passado de dança não é a expressão do corpo é possível em qualquer idade e tentamos também de vez em quando poder proporcionar estas sessões de dança fora do contexto físico dos lares portanto proporcionando aulas encontros ao ar livre nos teatros portanto Quebrando realmente a rotina uh, de vida dentro das instituições. O projeto Tsugi Porto abrange cerca de 90 idosos de lares e centros de dia, dos quais a maioria são mulheres.